É muito legal. Olá, pessoal. Olá, solidários. Estamos aqui com o Juan, no, no setor do Flamengo, para fazer uma entrevista, um bate-papo bacana sobre o esporte, o futebol, a carreira dele e a solidariedade. Então, a gente começa com uma pergunta que já introduz um pouco do que a Onda Solidária faz hoje em dia. Ela trabalha com crianças e jovens em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, com o esporte como uma forma de transformação social e eu estava pesquisando sobre você né, e relembrei uma matéria que dizia que quando você era criança, você deu uma entrevista dizendo que queria, né, gostaria de, de chegar a ser um jogador como o Zico. Olhando agora é, para essa criança né, que, que você foi lá atrás é, e vendo toda a carreira consagrada que você desenvolveu, é, qual é a sensação, qual é a emoção que, que dá? antes de tudo agradecer pelo convite, né? parabéns pelo, pelo trabalho, é... se eu pudesse olhar para trás e conversar com o Juan né? daquela, daquela, daquele tempo, daquela idade, é... eu diria a mesma coisa, correr atrás dos seus sonhos, porque realmente vale muito a pena, acho que o futebol é um esporte apaixonante, no Brasil mais ainda, porque todos os jovens têm esse sonho de ser jogador de futebol, e você poder é... Depois, profissionalmente, é, conseguir jogar em alto nível. Eu que consegui jogar no meu clube de, de coração, né? começar e terminar a carreira. Né? E por tudo que eu conquistei, eu acho que vale qualquer esforço que você faz na sua juventude. E dando sequência ao que ele falou dos projetos sociais, né? Você já participou de algum? Ou ele fez... Algum deles fizeram parte da sua carreira que você ter futebol? Na juventude? É. Não, não participava de projeto social, é, eu sempre fui apaixonado pelo futebol, meu pai, é, quando eu era 8, 9, 10 anos, se tornou sócio do Flamengo, né, acho que eu fiz um percurso meio diferente de todos jogador. jogadores, entrei de sócio, entrei na escolinha, e aí fui tirar meus camiscos dentro do próprio clube, é, mas com certeza convivi com outros jogadores da época que tinham vindo de projeto social. É acho que... Perfeito. E eu acredito que você acredite também que o esporte tem esse poder de transformar vidas. É, como que você enxerga isso na sua vida e também em tudo que você observou? É, o futebol ajudando a transformar, a melhorar a vida das pessoas. Com certeza tem esse poder, né? aconteceu comigo, né? eu não estou falando nem em questões financeiras, nem em questão de, de prestígio. Os valores que eu aprendi do esporte, eu carrego, carreguei pela minha, carrego até hoje pela minha vida toda, ensino meus filhos também, né, a prática do esporte, principalmente na questão da saúde, mas, como eu falei antes, os valores que você aprende, o companheirismo, né, a disciplina que um esportista precisa ter, é, faz muito bem a qualquer jovem, né, é, eu acho que eu sempre tive esse TPR de, de, de cada dos meus pais, né, da escola e do esporte, que me ensinaram a, a minha formação como homem, então eu tenho... Total consciência que é um esporte, ainda mais no nosso país, é um meio muito, muito importante de transformação do senhor. Falando até da referência que você disse que era o Zico, né? ele continua sendo sua referência no esporte? Ou você não mudou? Não, ele sempre foi uma das minhas referências, né? Até porque eu sempre fui um torcedor do Flamengo e você não, assim, não tem como não ser, ser fã do Zico, né? É, procurei observar, assim, Principalmente a postura dele é, durante os jogos, com os companheiros, com, com os juízes, né, a forma dele, dele se comportar, né, porque eu um jogador incomparável, isso tudo eu busquei para o meu, pro meu modo de ser, né, eu acho que nesse aspecto, graças a Deus, eu pude fazer uma carreira limpa, igual ele também fez. Né, e, e, Ainda admiro como pessoa, né? como miro do esporte que ele é, por tudo que ele fez pós-carreira também. Eu, se puder também é, seguir esse espaço dele, é, fazer o bem que, que ele faz para tantas pessoas, vai ser muito bom. Okay. Na sua resposta anterior, você comentou uma coisa muito interessante, que é sobre valores, né? No futebol, na formação pessoal sua. E na onda solidária a gente também busca não só trabalhar o futebol, mas também está sempre associando a esses valores, né? O principal deles é a solidariedade. Quais que você acha que são os, os maiores valores que, especialmente um jogador de futebol, deve procurar manter, ter e buscar sempre? Você já falou um, que é importante, solidariedade. E a gente aprende isso todos os dias durante, durante é, a prática esportiva, é, companheirismo também está um, sempre muito presente, o respeito, a disciplina, são coisas que você aprende desde pequeno, que está inserido no mundo do, do esporte e do futebol, que se você for inteligente carregar isso para sua vida pessoal também, você vai ser uma pessoa melhor. Você acha que se o, esporte, se o futebol feminino, as mídias maiores para o Globo e então, tal, mostrasse mais o futebol feminino, você acha que a gente ia ser valorizada como vocês, o masculino? Eu acho que o futebol feminino assim, no Brasil é muito forte, porque o nosso talento está independente da nossa raça, do nosso sexo, a gente vive futebol né, praticamente em todas as esferas do nosso país, em todos os lugares, e com certeza temos jogadores talentosíssimos, né? A Marta é um grande exemplo disso, a própria seleção nossa sempre está disputando os primeiros lugares. Formiga, né? Formiga. Falta visibilidade, concordo com você. A gente tem que saber também que é, o futebol feminino, dentro do nosso país, é, um, é, um, é uma modalidade nova, né, em comparação a tudo que, o, que os homens já é, percorreram. Tenho certeza que o, a evolução e, e, e o maior prestígio do futebol feminino também passa pela união com o futebol masculino, eu acho que... A gente não tem que ser rival, a gente não tem que entrar em comparação. Acho que tudo que o futebol masculino puder ajudar para desenvolver ainda mais o nosso futebol feminino tem que ser feito. E a gente espera aí no futuro aí, mais próximo ver um futebol feminino muito forte também. Perfeito. Depois ah, de você né, ter deixado formalmente os campos, né, é, você segue trabalhando com esporte né, e, claro, sempre muito ativo. É interessante compartilhar, principalmente com as crianças e com os jovens, né, um pouquinho disso, de como que o futebol acontece dentro do campo, mas também pode acontecer fora do campo. Né? É, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como tem sido esses anos, esse tempo depois da, da, da saída formal dos campos. É, sim, está sendo um tempo muito é, proveitoso a nível de, de aprender coisas novas, né, estudar, me aperfeiçoar, me qualificar. Você foi muito feliz que você falou. Futebol, hoje, mais do que nunca, ele é feito em, em, em grandes esferas. Eu acho que tem muitas profissões que trabalham no futebol que não são necessariamente os jogadores de futebol. Então, são muitas possibilidades que um jovem, e quando ele é apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo futebol, e ele não consegue ser um jogador, ele pode continuar estudando. Hoje tem muitos cursos que, que falam no futebol se qualificando para você atuar em outra área, é, o, o jogador de futebol tem um caso de validade, né? eu sou um exemplo disso, é, mais bem sucedido que você possa ser na sua carreira, uma hora vai acabar, e se você quer continuar nesse meio que você gosta, que você é acostumado, você tem que voltar também a estudar, se qualificar para atuar em outra área, então, às vezes, você tem que fazer uma escolha com 18, 19 anos de não continuar na carreira de jogador de futebol, de, de, de futebol mas tem outras possibilidades se você tiver também a mesma terceira herança, você vai conseguir ser. Ou até mesmo não só no um, um profissional, pode mudar até no esporte, né? Tipo, eu faço reno, sendo, sendo que eu sempre quis ser jogador de futebol. E eu acho que ainda dá tempo de mudar, né? Com certeza, acho que uma coisa que a gente tem que fazer aí na nossa vida é correr atrás de nossos sonhos. Se você tem esse sonho de ser jogador de futebol, melhor dá tempo, né? Sempre há é tempo para a gente correr atrás. Perfeito. E eu queria que você destacasse um momento marcante também, olhando um pouquinho para trás na sua trajetória, assim, que, que você tenha chegado assim e parado para analisar e dito, né? Nossa, valeu, valeu a pena na hora que. Graças a Deus tiveram muitos momentos marcantes, mas se for um momento específico para você olhar para trás, eu acho que foi um momento que eu me despedi, me despedi com a consciência tranquila de que tinha o máximo que eu pude para ser o melhor jogador que eu poderia ser. E olhando para trás naquele momento, me senti muito ferido daquilo tudo que eu tinha tudo é... Eu ia pedir para você mandar bela... saudações solidárias para a um Onda Esportiva, e a é Onda Solidária, e para o Remo. Saudações solidárias para a Onda é. Solidária e... e... Saudações no Rio Negro e para toda a nação no negra do Remo também. E aí, né, só especificando um pouquinho, eu acho que para finalizar também, primeiro te agradecendo muito pelo, pelo seu tempo, pelas suas palavras. Vamos esperar muito as nossas crianças da Onda Solidária. E que mandasse um abraço para Santana do Deserto e São Cristóvão aqui no Rio também. Santana do Deserto, São Cristóvão, Rotação do Bruneiro, um grande abraço do o Juan. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Fico muito feliz de ver dois jovens com vocês aí com um coração solidário.